Tchau, bem vindo ou bem vindo no canal Itália com Ana Paula. Hoje nós vamos traduzir a música Frase a Metada, Laura Pausini, que dispensa comentários. A história dessa, dessa música se encaixaria bem numa, com uma história de amor interrompida, mas pelo que eu andei lendo é história de uma amizade interrompida por conta de coisas não ditas. Antes de a gente começar a analisar frase por frase da música, deixe seu gostei aqui nesse vídeo, inscreva-se caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais, por isso, porque isso ajuda muito o canal. E se quiser ajudar ainda mais o canal, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode encontrar é, mais informações de como dar aquela moral para o canal, sendo um dos patrocinadores também. Então vamos lá, vamos à Música O título da música é Frase a metade, Frases pela Metade. Chique me scusa anche per quello che que sono. Peça-me desculpa, até, né, também, por aquilo que sou. Sposta che almeno e não provar te mai più. Se esposta che almeno seria um vaza, sai da frente, mas num modo mais educado, um desloque-se. Né? E não provar mais mai più. E não tente nunca mais. Esse provar-te se usa no sentido de não tentar, não se atrever. Quando alguém está tentando uma aproximação amorosa, se usa também esse verbo, né? É, Giovanni ti ha provato com me. É que Giovanni tentou né, me conquistar. Quando de novo, prova meter Quando de novo, tento. Ficar em pé novamente, se lhe meterme seria tipo um reposicionar-se, recolocar-se. No caso, lhe meterme me que é ficar em pé novamente. E tu que me kegge, cosa me resta de me? E você que me pergunta, o que me resta de mim? E cosa mi importas bater quem infatia e dolore? E o que me leva, ou que, que vantagem eu tenho em jogar na sua cara a dor? Não c'era posto melhor, não tinha lugar melhor. Será que hai é preso tutto e é via? Será que você pegou tudo e jogou tudo fora? Tem muitas colocações né, com esse via. Tem buttato via, andado via, escapado via, scappare via, buttare via. Esse via dá sempre a sensação de que é. Embora jogar fora essas coisas, então butare é jogar, botar é pró é próprio jogar fora. Qual se si, é si coisa fu qualunque cosa sia, qualquer coisa que tenha sido, qualquer coisa que seja, não te acompanho più se não tche più né? não te acompanho mais se não tem mais razão, motivo se si mora em média na frase. O de frase a metade, eu gosto muito dessa frase. Morre-se em meio a uma frase ou de frases pela metade. Frase uma, singular. Frase duas ou mais, plural. <música> é meu corpo da quanto é capaz. Eis meu coração esgotado, exausto da quanto é capaz. Por quanto é capaz. Sempre obstinado, sempre a cópia de si. Sempre obstinado, sempre a cópia de si. E foi que eu perdi nell'alba gelada de outubro. E aí eu te perdi no amanhecer, na aurora gelada fria de outubro. Não giorno migliore, não tinha dia melhor. Aí depois vem o refrão novamente. Sarà che hai preso tutto e l'hai buttato via, qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia, non ti accompagna più se non c'è tua ragione. Si muore in mezzo a una frase, o di frase a metà. poi fala: Chiudiamo le cose veloce che poco mi basta. Fechemos, vamos fechar le cose rapidamente, pois mi falta poco, pois poco mi falta, poco mi basta. La rabbia finisce all'arrivo. A raiva termina na chegada. É o pouco invalide a coisa que resta. É aquele pouco que tem na mala tudo que resta, ou a coisa que resta. Quanta violência há espregado em que lasciami andare. Quanta violência você dissipou naquele deixe-me ir. Não c'era frase peggiore, não tinha frase pior. Depois vem o fran, depois fala, recorda que me que va tutto bene. Lembre-se de me dizer que está tudo bem. É, né, se mora em Médio, ou na frase ou de frase a metade. Infelizmente não vou poder inserir a música da Laura neste vídeo pra gente cantar juntos. Como eu faço com os outros vídeos de música, porque as músicas da Laura. Não se pode, não se pode fazer isso por falta de direitos. Mas eu vou deixar aqui, em algum lugar deste vídeo, o link pro clipe original. Aí você vai lá e canta junto, agora sabendo do que se trata. Um beijo e nos vemos semana que vem.